Saudações povo, eu sou o Mr. Bonnie e finalmente depois de 11 episódios, hoje estamos no episódio final da nossa série de FNAF Security Breach. E olha só rapaziada, eu tô muito feliz de ter feito tudo isso aqui, eu tô muito feliz com o apoio de todo mundo durante toda essa série. Eu já sabia que vocês gostavam de FNAF, mas não sabia que era tanto. Então obrigado de verdade por todo o apoio que vocês deram pra mim durante essa série toda. Eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo, mas fiquem tranquilos que ainda vai ter conteúdo de FNAF por aqui, tanto de outros FNAFs quanto do Security Breach. Mas no geral eu espero que vocês aproveitem. Aproveitem esse vídeo e, é claro, deixa o likezinho pra gente fechar com chave de ouro essa série maravilhosa que foi de fazer aqui com vocês, demorou? É sério, não esquece, clica aí embaixo, deixa o likezinho porque vai me ajudar pra caramba. Agora, sem mais enrolações, eu sei que eu demorei muito pra trazer esse final, então bora pro vídeo. Tá na hora, parceiro, tá na hora, nós estamos chegando, você tem noção disso? Tem certeza? Ai meu Deus, Fredão, puta merda! Meu Deus, olha o naipe da música, velho. Eita, calma. Teleportei do nada. Fred, calma, calma. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Tá estranho. Tá estranho também, eu também. Eu... Meu Deus, Fred. Ufa. Você tava aí o tempo todo. É. Fudeu. Mano, olha isso, velho. Fredão. Fudeu. Mano, tem geradores pra todos os lados, mano. Véi, se você olhasse pra esse cenário aqui há alguns anos atrás, você diria que isso daqui é FNAF, mano? Não diria, velho. Não diria, mano. Olha o naipe, mano. Olha o naipe do lugar. Que porra é essa? Continua meio bugado. Vocês viram ali a fumaça spawnando e sumindo agora, né? Ó, ó. Fumaça. Fumaça vem fumaça vai. Fumaça vem fumaça vai. Legal. Muito bom, muito bom. <risos> Cara, vocês não vão ver atrás de mim, não, né? Só pra saber. Cara, eu vou sair. Ai, meu Deus. Mano, por que que tem staff bot aqui embaixo? Pelo amor de Deus. Meu Deus, ó. mano, olha essa fumaça, velho. Tá. Ai, meu Deus, calma, calma. Passa, passa. Olha a cara do bicho, velho. Credo. Ah, mano, calma, o que que é isso? O que é isso aqui embaixo, velho? Mano, Freddy Fazbear's Pizza Place. Por que que isso tá aqui embaixo da terra, véi? Mano, olha o naipe disso, véi. Olha o naipe disso. Imagina o cheiro desse lugar, cheiro de lixo. Nem fudendo, véi. Caraca, o Fredão consegue carregar aqui, mano. Vem, Fredão, chega aí. Não sei se você tá bem de bateria. foda-se, na real. Isso aqui tá ligado? Tá ligado? Ele tá bem Mano Que brisa, velho Que brisa, mano Isso daqui é tipo A pizzaria do primeiro jogo Ou é uma pizzaria que não apareceu em jogos Na real Essa daqui pelo Pelo layout aqui eu suponho que. Mano! Ok, eu suponho que seja a. a pizzaria do Fredbear Pizzaria Simulator, né? A pizzaria que tacaram fogo em todos os bichos lá embaixo. Que pra mim seria um ótimo final pra história de FNAF, mas já que quiseram continuar, tá bom. Certo, eu consigo descer. I have been here before she brought me here I found myself for the first time when I cleared the path I did not want to but I had no choice now I have a choice I have changed my friends are here they are so angry confused but I can protect you I not me. Caralho, Fredão, mano, crise existencial agora, véi. Mano, que brisa. Oh, isso é um bagulho muito foda desse jogo, tipo. Por... Meu Deus. Meu Deus. Ai caralho! <risos> Nossa, eu quase tive um ataque, foda-se. Porra, voltei lá atrás, mané. Meu Deus, calma. Fred, fred cadê, cadê você, Fred? Fred? Oi? Meu Deus, terremoto do Fred, mano. Oh! Oh, meu Deus, Fred! Você tá alternando entre dimensões? Talvez o esquema seja só eu descer com o Fred mesmo, né? É, acho que é isso. <risos> Beleza. Ó, ok. Certo, é isso mesmo. Nossa, como é que eu não tinha pensado nisso antes. Tá, mano. Olha esta. Coisa, meu Deus, eu dei o gritinho do Fred sem querer, mano. Que bagulho nojento, velho. Credo, ai, meu Deus, ai, meu Deus, Fredão. <risos> Ah, nem fodendo <risos> Nem fodendo Nem fodendo Nem fodendo Nem fodendo Nem fodendo Nem fodendo Instalou vírus no Fred, véi Fredão, Fredão, Fredão, Fredão Não, Fredão Calma aí, Fredão Perdão, ai meu deus! Ai meu deus! Ai meu deus! Certo, isso aqui é para fechar a tubulação? É um, isso, é a quantidade de energia que a gente tem. Ele tá ali. O Que, que eu faço aqui? Queima ele, foda-se. uma aguenta. Mano, é a porra do, do William Nefton isso aqui, velho? Não é possível. Agora virou FNAF de verdade, mano. Meu Deus. Deus. É Chica. O quê? Onde? Ai, meu Deus. Essa aqui eu posso abrir. Eu acho. Cadê o arrombado? Cadê o arrombado? Cadê o arrombado? Aqui. Queima. Maldito. Fredão, vai me avisando, brother. Queima aí, queima aí. A tica tá aqui ainda, mano? Não, tem janelinha nas portas pra ver, beleza. Ai, meu Deus. Ah, sus, Amogus. Ah, cada porta tem uma... Ah, um monte, um monte todo fudido tá vindo aí, velho. Fred, continua me avisando, velho, porque eu sou burro. Tá, ele tá sendo hackeado de novo. vou abrir isso nem fudendo. É Será que eu abro? O que eu faço? Sério? Calma. Onde, onde, onde, onde, onde? Ai, caralhinhos. Caralhinhos voadores. Puta que pariu, Fred, me ajuda. Vou me esconder aqui mesmo. Acho que não deu certo, né? Caralho, voltei lá atrás de novo, mané! Coisa horrível, mano. Cadê o homem? Cadê o homem? Cadê o homem por trás do ruim? Sai! Sai, solta o meu Fredão. Roxy! O que eu faço? A Tá, Fredão. Tá bom, tá bom, tá bom. Não chora, Rox, não chora, querida. Nossa, só que o. O Afton. Ah, fodeu, morri. Foda-se. <risos> Será que eu consigo burlar a inteligência artificial? O que eu faço, velho? Será que ela foi embora? Acho que foi, mano. Eita, ela foi lá pra outra salinha, velho. Ai, meu Deus, caralho, Fred, não faz isso comigo, velho, que susto. Ah! Nossa, mano, você me assustou do mesmo jeito. Ahn. A o Roxy andando ali. Ok, meu foda-se. Oh, meu Deus. Fred, por favor, diz pra mim que... Fred, você vai ter bateria por pelo menos dois segundos pra me segurar aqui? Mano, eu acho que ela bugou, pra variar. Ai, meu Deus, a Fred tá sem bateria, véi. A porta tá aberta. Não, pior que ela sabe onde eu tô, mano. Eu tô vermelhinho, véi. Beleza. Beleza Meu Deus, Fred Sai, Roxy, sai daqui, véi Morri, agora eu morri Tipo, o bicho tem a bateria toda cagada Uma hora ele tá com bateria, outra hora não A Roxy não decide pra onde que ela vai Ela fica andando pra lá e pra cá Eu não sei quando que eu vou conseguir me esconder ou não, tá ligado? Mano, o Fred vai me tirar da barriga dele Bem na hora que ela estiver na minha cara, mano Aí, ó Mano, eu apenas não sei o que eu faço, velho. Caralho, ela vai ficar ali, então. É isso mesmo. Ai, ai, ai, ai, ai. Fred, Fred, Fred, Fred, Fred. Isso, Fred. Fica aí, velho. Não sai daí, mano. Não saia daí, Fred. Meu Deus, ele virou o Shadow Fred, mano. Incrível. Fred, não sai daí, pelo amor de Deus, cara. Eu preciso muito que você fique aí pra sempre. Você vai ficar acenando pra mim sorrindinho assim no meio dessa situação, cara. Vai, aperta aí. Oi! Meu Deus, do nada começou a desmoronar tudo, foda-se. Ah tá, ok, essa desgraça apareceu por cima. Que é essa? Uh, sério que alguém pensou que essa música ia ser boa pra finalizar esse jogo? E o Fred desliga e morre porque acabou a bateria dele. Bem, o que, que eu tenho a dizer? Eu não vi nada sobre os outros finais. Eu sou o tipo de pessoa que quando tá afim de ver jogar um negócio pra valer, eu não fico pesquisando por essas coisas. Então você, jovemzinho, que já sabe de tudo, porque você viu tudo na internet, calma, ok? Calma, porque eu não vi nada, eu não pesquisei nada. A única coisa que eu pesquisei foi sobre como sair de bugs ou coisa do tipo. Coisa que eu não consegui escapar mesmo no final do jogo. Eu talvez faça os outros finais, na verdade é bem provável, porque esse é um jogo que eu gostaria de platinar, mas eu ainda vou estudar essa possibilidade, porque eu não sei se ele tem coisinhas muito minuciosas e impossíveis de fazer, quando tem algo que é extremamente chato, eu não faço, mas bem, eu planejo fazer um vídeo sobre a minha opinião, um veredito sobre Five Nights at Freddy's Security Breach, então eu não vou ficar falando muita coisa aqui, mas no geral rapaziada, olha, eu vou ter que dizer pra vocês que eu me decepcionei bastante foi um jogo que me animou muito no início, porque eu sou um grande entusiasta de jogos de terror, principalmente esse gênero survival horror em que você corre dos bichos, se esconde, e meu sonho era que o FNAF tivesse um jogo assim, e bem, Teve. Foi bom. Foi, foi bom. Mas tem muita coisa que acaba não compensando. Vou falar sobre isso em algum próximo vídeo aí. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu acho que é uma das primeiras vezes aqui do canal, talvez a primeira, que eu fiz uma série inteira do início ao fim de um jogo. E eu fiquei muito feliz que vocês gostaram tanto e vocês acompanharam bastante. Rapaziada, eu só quero lembrar vocês de deixar o like nesse vídeo, por favor. Se você chegou aqui pelo FNAF ou não, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque, meu amigo o conteúdo não acaba por aqui, eu ainda vou fazer compilation de bug, vou fazer vídeo engraçado, vou fazer vídeo de FNAF Help Wanted de novo, e talvez a gente se aprofunde mais um pouco no universo de FNAF, agora que eu vi que vocês gostaram tanto, mas enfim, no geral é isso, eu gostei muito de fazer essa série, eu espero vocês aqui no meu vídeo de veredito, pra gente realmente trocar ideia sobre o que foi isso, o que poderia ser melhor, e a nossa opinião de forma geral, né? Espero vocês no próximo vídeo, tamo junto, e até a próxima.